Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora em que você estiver assistindo esse vídeo. É, em decorrência da, das medidas preventivas de isolamento social, o Senol suspendeu todas as suas atividades. Por isso estamos gravando essa palestra então rogamos a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, a Deus, nosso Pai, que nos ampare nesse momento de luta, nesse momento de aflição, nesse momento de turbulência que estamos enfrentando. Hoje nós falaremos sobre o tema Confiar Sempre. Em certo momento, numa passagem do Evangelho, Jesus vai com os seus discípulos para dentro de um barco. Jesus estava recolhido e enquanto eles navegavam veio uma grande tempestade, ondas violentas e fizeram com que a água começasse a entrar dentro do barco. Os discípulos então ficaram muito receosos, desesperados na verdade e foram chamar, pedir socorro a Jesus. Senhor, Senhor, salva-nos, porque perecemos. E Jesus responde, homens de pouca fé. E Jesus profere algumas palavras e aquela tempestade passa e as águas ficam tranquilas. E os discípulos perguntam, que homem é esse que até o, até o mar e a tempestade o obedece. Qual é a reflexão que essa passagem nos traz? O que Jesus está perguntando para nós? Que fé é essa que nós possuímos, que nós dizemos ter, que nos momentos de aflição, nos momentos de tempestade, de mudanças, de dificuldades, parece inexistir? Porque falar que temos fé quando o mar da nossa vida está calmo, que está apenas uma brisa suave, e falar que acreditamos em Deus e na sua justiça e misericórdia é fácil para todo mundo. Mas e agora? Que todos nós estamos passando por esse momento de dificuldade, por essa tempestade. Onde encontraremos a força, o consolo, o socorro, se não em um poder acima de nós? Se não olharmos para o alto e rogar ajuda? Se não a Deus que sabe de todas as coisas e a Jesus que nos guia nessa morada em que nos encontramos? Então, nesses momentos, é necessário deixar a humildade tocar os nossos corações e, então, recorrer a Jesus por intermédio da prece. Esse recurso abençoado que Deus colocou em nossas mãos, nesse momento temos, então, que nos recolher e rogar infinitamente, Senhor, nos ajude. A OMS, Organização Mundial da Saúde, define saúde como o equilíbrio físico, psicológico, social e algumas considerações especiais incluem ainda o fator espiritual. Seriam, então, quatro fatores básicos para considerar uma pessoa com saúde plena. O fator biológico, o fator psicológico, o social e o espiritual. E quando falamos de fator espiritual... Não estamos falando de ser espírita ou considerar os ensinamentos da doutrina espírita, mas sim aquela parte do ser que transcende a matéria. É por isso que uma pessoa pode ter todos os outros aspectos atendidos. Eu posso me sentir muito bem fisicamente, psicologicamente, socialmente, mas essa quarta parte posso me encontrar deficiente. Por isso, numa visão mais profunda, pode-se dizer que o homem é um ser biopsíquico e sócio espiritual. Então, para que pudéssemos ter uma saúde plena, deveríamos nos sentir bem fisicamente, psicologicamente, socialmente e espiritualmente. O que, pela nossa atual condição evolutiva, seria muito difícil encontrar uma pessoa nessa condição nessa situação e as doenças sabemos que são inúmeras são terríveis e muito muito dolorosas mas a primeira grande doença se assim podemos nos expressar é que é inerente aos habitantes de um mundo de provas e expiações que somos nós é a nossa imperfeição sobretudo a moral. É, ainda carecemos de virtudes, das virtudes redentoras do Evangelho, pois no que tange a vivência desses preceitos, desses valores eternos da vida, de fato ainda somos crianças engateando nessa seara. Por isso que nesse estágio evolutivo em que nos encontramos as doenças elas fazem parte dessa, dessa morada, desse orbe em que nos encontramos, ainda, né? E a atmosfera que criamos em torno de nós ainda é sintonizada com energias deletérias, fazendo com que o nosso sistema imunológico fique vulnerável, fique enfraquecido. Então, quando a gente não se cuida o corpo padece né cuidar do corpo e do espírito é fundamental já nos alerta a espiritualidade no evangelho segundo o espiritismo então quando nós descuidamos o corpo sofre as consequências e esse descuido por nossa parte se dá em vários aspectos no campo físico por meio dos vícios da ociosidade exacerbada pelo trabalho extremo, sem o devido repouso para descansar, quando não vamos ao médico para fazer os exames de rotina, os exames periódicos, para acompanhar como está a nossa saúde, quem não se exercita, quem não se movimenta, quem não se alimenta adequadamente e etc. Já no campo moral, no campo da espiritualidade, essa área que transcende a matéria, é, nos equivocamos quando descuidamos do cultivo de valores é, e virtudes do espírito imortal. Dr. Bezerra de Menezes nos diz para é, não procurarmos Jesus apenas para as nossas desarmonias físicas, mas como o médico sublime das nossas almas. E buscar Jesus é buscar uma mudança, uma nova trajetória, uma mudança de rota. Porque quando a doença chega, ela está nos alertando, que estamos dirigindo a nossa vida pela estrada errada. E essa estrada errada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura efetiva se não mudarmos a rota, se não mudarmos a trajetória, a estrada. Sempre que Jesus curava, ele dizia, tua fé te curou, vá e não peques mais. Nos falando sobre essa mudança, né? é, sobre esse processo de cura é, efetiva, solicita. Se somos espíritos imortais, se a nossa pátria verdadeira é a espiritual, então estamos aqui de passagem. Estamos numa viagem. E nessa viagem, muitas vezes, nos perdemos. Nos perdemos por conta da nossa imprevidência, da nossa indisciplina, dos nossos descuidos. E quando, e, e quando então, estamos caminhando numa direção contrária, completamente equivocada, a qual, né, contrária a qual deveríamos ir, Deus nos chama, nos alerta e nos diz, olha, não é por aí. Não é por esta direção que você está indo. Então, é, um desses alertas é a doença. Se a doença nos visitou, não podemos achar que Deus está nos punindo. Porque Deus não pune, Deus Ama. As doenças, por mais difíceis que isso seja, né, é, para a gente compreender, as doenças são avisos, alertas, abençoados. Se nós continuássemos indo na direção errada, na direção oposta a que Deus traçou para nós, nós cairíamos num precipício. Mas Deus nos resgata antes de cairmos num caminho sem volta. E quando nos desequilibramos, as enfermidades chegam até nós. As doenças chegam até nós para nos alertar. Alertar que estamos nos conduzindo de maneira inadequada. É um grito da alma que está insatisfeita com o modo de vida que estamos tendo. É o GPS divino que o José Carlos de Luca... É nos coloca, é, que está nos dizendo, olha, você está indo para a direção contrária. E quando a doença, então, nos atinge, é, não percebemos que ela, na verdade, é, está agindo como nossa amiga. Pelo contrário, é, quando enxergamos, quando associamos a doença a, como uma inimiga cruel, que nos quer tirar a vida, isso nos causa medo. E o medo é muito prejudicial. O medo que carregamos nesses momentos não coopera com o nosso restabelecimento, com a nossa cura, muitas vezes é, faz com que é, agrave essa, essa condição, essa situação. Infelizmente ainda necessitamos da doença para valorizar a saúde. Ainda necessitamos desses contrastes para que eu valorize a luz, eu ainda preciso passar pela escuridão. Quantas vezes só percebemos o valor da verdadeira riqueza que temos quando a perdemos? E aí notamos que tínhamos tudo para crescer e desperdiçamos as oportunidades. Então as doenças, elas servem para restaurar, o nosso equilíbrio e assim é, evitar exatamente a morte. Se nós não adoecêssemos, jamais perceberíamos é, os próprios desequilíbrios e assim não teríamos meios de corrigi-los. Por isso não podemos associar a doença com a morte, pois quando assim pensamos, quando né, agimos Nessa direção estamos dificultando a restauração de nossas forças. Então devemos combater uh, as doenças com coragem e fé. Coragem de enfrentar as dificuldades criadas por nós mesmos e fé para superar todos os obstáculos na certeza que nunca, jamais estamos lutando sozinhos. Jamais estamos desamparados. E se o problema chegou até nós, existe um propósito maior, qual seja a de retomarmos o caminho correto nessa longa jornada evolutiva. Temos passado por momentos difíceis, turbulentos, e nesses momentos é necessário repensar qual a minha conduta, a minha... Postura ante uma provação da vida. Qual é o exemplo que eu tenho deixado? Sou aquele que na adversidade tenho procurado manter a chama das virtudes da fé e da esperança acesas? Ou tenho sido aquele que, como muitos, tem deixado essa chama esfriar, apagar? E qual é o preço para manter essa luz? Acesa. muitas vezes é o preço da renúncia de si mesmo os grandes vultos da humanidade foram aqueles que brilharam exatamente nos momentos mais sombrios e agiram esses grandes vultos agiram como raios de luz a iluminar a escuridão foram aqueles que souberam esquecer de si para servir a uma necessidade do outro, a uma necessidade do próximo. Muitas vezes a custa de lágrimas, de suor, de entrega, de incompreensões e ingratidões. Mas é para esses que se reserva a verdadeira felicidade. Lembre-se, você foi plantado onde deveria estar, no devido lugar. E é, não podemos esquecer que Deus é esse Pai amoroso que nos coloca exatamente no lugar e no local certo para que possamos crescer, para que possamos contribuir com o ambiente em que fomos, fomos, é, fomos inseridos. É, o mundo já está repleto de seres que querem contribuir para barrar esse progresso o mal já conta com multidões para espalhar o pessimismo pelo mundo no filme eu sou a lenda é, o personagem interpretado por Will Smith numa cena ele relembra que Bob Marley certa vez falou as pessoas que estão tentando piorar o mundo não tiram folga. Como posso eu não fazer nada? Agora, o bem, apenas um coração, consegue fazer o trabalho que nenhuma multidão do mal consegue fazer. São algumas considerações, alguns pontos é, que o nosso irmão Arthur Valadares profere em certa palestra. É, e quem deseja ser então essa vela, essa luz em meio a essa sombra, essa escuridão, é, deve se esforçar para construir em si três virtudes fundamentais, a fé, a esperança e a caridade. A fé, nas palavras de Emmanuel, é uma força da vida. Uma certeza instintiva que todas as criaturas têm, quer elas creiam ou não. Todas têm. Isso já está implantado no mais íntimo dos seres. Fé é a força que palpita em todas as coisas e habita em todos os seres. É a força que alimenta todos os movimentos da vida. É a força que faz os elementos da natureza se reconstituírem. Uma planta, uma árvore que se refaz após a poda e cresce ainda com mais vida. A fé, ela se manifesta no nosso dia a dia e nem percebemos. Quando nos alimentamos, quando pegamos uma condução, quando nos, nos levantamos todos os dias. São atos de fé. É essa força que alimenta é, em nós esse poder da vida essa vitalidade para é, continuarmos que nos impulsiona a seguir progredindo fé então não se restringe ao campo do crer a fé é essa força que impulsiona essa semente germinada em nós para que amanhã possamos gerar os frutos das virtudes maiores da vida a fé ela desperta todos os nobres sentimentos que conduz o homem é, ao bem. É a base da regeneração, da renovação. Então fé, no sentido original, no sentido etimológico da palavra, no sentido é, do evangelho, ela significa fidelidade. Uma visão de fé baseada e entendida como plena confiança. Confiança que... À medida que nós vamos nos permitindo né, deixar permear toda essa ideia, faz com que a gente cada vez mais se sinta seguro e confiante no porvir. Confiança. Confiança é, é a palavra é, que se resume em algo, é, não é uma palavra que se, re, que se resume em algo que eu fique passivo. Fique de braços cruzados esperando que algo aconteça. Confiança é algo que eu também construo. E como a doutrina espírita ela é inspiradora, desafiadora e suscita em nós é, é, quebrarmos né, uma série de dogmas, de paradigmas, ela nos convida a ousar fazer, ousar conduzir, tomar as rédeas das nossas vidas então a palavra confiança diz exatamente isso, porque essa palavra confiança, confiar, confiar, fiar com, ela quer dizer, ela nos ensina é, que nós sabemos e confiamos que algo acontecerá. Não porque uma providência exterior a nós está a fazer algo, mas que nós também fazemos parte desse processo e nós também construímos para que isso aconteça então é confiar fiar com fazer com fazer com o outro fazer com o divino fazer com o universo mas jamais ficar apenas na expectativa que algo venha então confiar é fazer é contribuir e saber que as coisas virão é ter a certeza Ser fiel à vida futura. E temos sido fiéis a que ou a quem? A alma humana tem sido fiel é, às leis divinas? Será que temos nos esforçado em buscar a compreensão e vivenciar dentro da nossa limitação, é, obviamente, essa lei divina? Acho que não, né? É, a alma humana tem sido fiel ao dinheiro. A fama, a vaidade, ao poder, ao sexo. É, mas quem ainda não se dispôs a servir, a se unir ao Criador, se esforçar, está perdendo essa grande oportunidade de progredir. Então, se esforçar, né, contrariamente ao que temos agido, se esforçar em buscar compreender as leis divinas, isso é fé fidelidade, comunhão, lealdade. Então, quando Jesus diz a tua fé te salvou, e ele disse isso várias vezes, ele não se refere ao fato da pessoa ter ido ali procurar ouvir as suas palavras apenas ou simplesmente acreditar é, naquelas palavras. É mais do que isso. Jesus dizia aquelas almas que já... É, ele buscava atingir Aquelas almas, quando ele é, profere essas palavras, ele estava se, se referindo àquelas almas que já é, tinham adquirido a disposição em dar um passo além, em dar um passo a mais, a se entregar de fato àquela proposta de renovação de vida. Aquelas almas que já tinham entendido a necessidade urgente da nossa transformação moral para serem com Deus novas criaturas. Por isso a fé é a base da regeneração. Por isso a fé é aquela que dá luz a todas as outras virtudes. Não é simplesmente questão de crença. É uma união, é uma comunhão, é uma lealdade, fidelidade. E quanto mais forte for a nossa relação com o Criador, no cumprimento das leis de amor, mais ele imprime em nós as suas características os seus atributos já que somos a imagem e semelhança do Criador como disse Aiden Wilson Tozer nós nos tornamos aquilo que adoramos se adoramos o dinheiro como uma divindade, como Deus a nossa vida reflete essa busca as nossas conversas, os nossos pensamentos, os nossos atos vão girar em torno desse valor que eu estou buscando. Da mesma forma, se adoramos o poder, o sexo, a beleza física, se, por outro lado, nos esforçamos em praticar as leis divinas, nossa vida é, se reflete da mesma forma. Então, Deus ele imprime em nós os seus atributos. A fé, então, é a certeza daquilo que se espera. A prova daquilo que não se vê. Porque fé é aquilo que nos conecta com o nosso destino lá no futuro. Que nos abre o horizonte que nos aguarda lá no futuro. E quando colocamos o nosso tesouro, o nosso coração, nesse objetivo, nessa meta maior, e o mestre disse, o mestre nos é, lembra, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E onde estiver o teu coração, aí estará a tua vida. E esperança. É, porque a fé, ela nos abre esse horizonte. E a esperança nos dá força para percorrer o caminho até esse horizonte. Porque esperança é o combustível. É a força que nos alimenta nessa caminhada. A esperança é aquilo que enche a nossa vida de propósito, de sentido. É o que nos faz caminhar é, nessa trajetória com sentido, com propósito, porque enxergamos essa caminhada, essa vida, com outro olhar, com uma outra perspectiva. É, o maior fardo. É, que existe é não ter um sentido para a vida, não ter uma meta, não ter um objetivo pelo que viver, é, não ter algo pelo que trabalhar, pelo que construir. Talvez esse seja um dos grandes males da humanidade, da atualidade. Né? É, quantos jovens, tantas vidas que perdem essa capacidade de enxergar um sentido para sua existência que perderam essa capacidade de enxergar um horizonte essa vida maravilhosa que nos convida é, que nos clama ao trabalho é, e a felicidade plena né é, só não podemos parar pelo caminho então viver sem esperança é o pior de todos os males por isso Emmanuel virá dizer no livro O Consolador, questão 257, sobre a fé e a esperança. Quando questionado se são virtudes similares, Emmanuel diz, a fé é a esperança positiva do sol e a esperança é a luz do luar que reflete a luz positiva da fé. Porque é justamente nos momentos sombrios, difíceis, turbulentos, que a esperança se faz presente como reflexo da fé que nos alimenta. Então fé e esperança elas, é, são virtudes que se retroalimentam, se, conjuga, se conjugam é, para que nunca nos falte luz nesse caminhar. E Deus, como esse pai de infinita misericórdia, ele sempre acende luzes nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Então, seja essa luz é, que, que se refletirá é, como o amor de um amigo, de um livro, de um conselho, de uma mensagem, de uma palavra amiga, de um consolo, de, um, de uma palavra de ânimo. Então, a esperança, ela reacende em nossos corações como essa mensagem de Jesus dizendo em nosso íntimo, prossiga, siga adiante, porque se a noite é escura, se o, se o momento é de aflição, de luta, nós não podemos é, jamais esquecer que o sol sempre voltará a raiar, que a aurora sempre volta a se iluminar. Então siga adiante a visão da fé, e da caridade no pensamento espírita é viver sem medo, é viver sem culpa, pois a doutrina espírita, ela é libertadora. É uma doutrina que nos diz, errou, você não está satisfeito com o resultado que você é, está alcançando, então faça de novo, faça melhor, é, renove, pense diferente, reflita sobre o que você pode fazer, tente outra vez, né, como... É, afirma a canção de Raul Seixas, mas é necessário que essa esperança estenda aos limites de uma encarnação. Temos que aprender a cultivar é, esperança no seu sentido mais amplo, mais abrangente, entendendo que a vida, é, enxergando a vida não como uma encarnação, mas como esse, essa continuação, né? que ora estamos no corpo físico, ora estamos fora dele, mas a vida como um todo. É, é o fio, então, que vai unir todas as experiências que tivemos até então. É, Paulo, Paulo é, de Tarso já havia dito, se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, Somos as mais miseráveis das criaturas. Se esperarmos em Cristo para a vida eterna, aí sim é, estaremos em busca do reino dos céus. Feitas as considerações dessas duas bases, nós adentramos então é, no ápice né, desse triângulo de forças, aquilo que dá sentido às duas virtudes anteriores, que é a caridade, porque a caridade é concretizar toda essa força da fé na forma de obras, e não estamos falando aqui de obras materiais apenas, mas principalmente a maior de todas as obras no mundo que somos nós. E é simplesmente traduzir em frutos as virtudes é, oriundos das sementes plantadas em nós, que a fé e a esperança vão gerar. É refletir no nosso comportamento, na nossa conduta, a, as próprias virtudes do Criador, para que as pessoas possam ler o Evangelho Redentor, não mais em livros, mas no nosso comportamento diário. Então, caridade é dar sentido a todos os nossos atos. A caridade é refletir em nós essa virtude divina que é a virtude da doação, a virtude do amor que se doa sem perguntar a quem, sem perguntar a quê. Caridade é quando Jesus se faz mais presente em nós, quando ele pode então se, se fazer presente, se fazer visto, atuando pelas nossas mãos, pela nossa boca, pelo nosso olhar. Então, caridade, a bandeira máxima do Espiritismo. E se temos o Cristo como nosso guia, o nosso modelo, devemos relembrar como Jesus enxergava a caridade. O BIP 886, né? a questão 886 de O Livro dos Espíritos, Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então devemos nos perguntar hoje, o que essa pandemia está tentando me dizer? Devemos finalmente nos reservar, refletir, fazer essa viagem para dentro de si e buscar esse despertar. O que, que é a vida? O que, que é a natureza? O que que Deus está querendo me ensinar com tudo isso que está acontecendo? Qual o despertar que necessito? Você já parou para refletir nesses dias de introspecção, de isolamento social? Como como que as coisas se relativizaram? Você está preocupado neste momento em comprar roupas novas? Você está preocupado em comprar aquele aparelho ultramoderno? Ou você percebeu que o que você tem aí na sua casa é suficiente? que as roupas que você tem no seu guarda-roupa são mais que suficientes. Ou você está percebendo a falta, a necessidade do contato por intermédio da preocupação que tomou conta de nós com os nossos pais, com os nossos filhos, com aqueles que amamos. Então, nesses momentos de luta, devemos finalmente refletir. O que realmente é necessário? O que realmente eu preciso para ser feliz? Essa é reflexão que essa pandemia está nos sugerindo. Quais são as preocupações que você tem tido até então. A asepsia com água e sabão, com álcool em gel, é importantíssima para a saúde do corpo físico. E devemos continuar sempre com esses cuidados. Mas essa pandemia está tentando nos dizer que chegou a hora de fazermos uma asepsia moral. Limpar o nosso coração. O nosso íntimo. E como podemos fazer isso? Tendo cuidado com o próximo. Mantendo-me alegre. Tendo convicção que dias melhores virão. Mantendo a fé. Ter a certeza que Deus está no controle. Orando. Lembrando que oração é orar e agir, orar e vigiar. Pensar positivamente, manter a calma sempre e fazer dessas práticas hábitos permanentes. Como nosso irmão Divaldo nos lembrou, nenhuma arma de fogo pode matar. Esse ser invisível que fez o mundo parar, fez com que governos e nações e pessoas perdessem aquele ímpeto ou, ao menos, freassem aquela ânsia de poder, de vaidade, de domínio. E a natureza está... Nos pedindo para que possamos fechar os nossos olhos e refletir. O que Deus quer de mim? O que a vida, o que a natureza está me pedindo? Eu devo refletir. Se o meu comportamento, se os meus hábitos, os meus pensamentos, os meus sentimentos não estão contrários. Ao que, a, a, aos que Deus projetou para mim. Se o meu comportamento não está contrariando a meta que o Criador colocou para mim. Então que possamos refletir nesse momento em que nos reservamos no lar. Para que finalmente possamos repensar qual o meu papel nesse mundo, o meu papel nesse processo de evolução e neste momento em que o, a nossa, o nosso planeta, a nossa casa está passando por um momento de transição, por um momento de mudança. Estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações. Estamos adentrando um mundo de regeneração. E não tem como regenerar sem passar por dores, sem passar por essa lapidação moral, sem passar por esses momentos de reconstrução interior. Que Jesus nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja.